Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui na casa do fazendeiro do ouro Uma lenda bem sinistra, com uma história bem sinistra Aqui morava um senhor e ele era o dono da fazenda Aqui não tem nada perto, só tem essa casa aqui ó. O carro está aqui no carregador do lado E o senhor que morava aqui nessa casa, que era o dono da fazenda Todo o dinheiro que ele ganhava com o sítio dele ele pegava e comprava ouro, pegava o dinheiro dele e trocava em ouro Ele tinha muito, muito ouro, ele era conhecido como o fazendeiro do ouro E dizem que ele enterrava ouro no sítio dele Diz que até hoje tem ouro enterrado aqui no, na fazenda E ele morava sozinho nessa casa E ele começou a ficar doente, aí o filho dele veio para morar junto com ele, para poder cuidar dele aqui na casa, e logo o velho do ouro ele morreu, aí o filho dele continuou morando aqui por um tempo sozinho e diz que toda noite ele sonhava com o pai dele diz que ele aparecia na beira do poço pro filho dele e falava, pega o ouro pega o ouro, toda noite o filho dele sonhava com ele, e ele falava, pega o ouro ele nunca achou esse ouro Vamos lá para dentro lá, ver como que tá essa casa aí. Teve uma vez que eu vim aqui, tinha uma cobra enorme lá. Vamos tomar cuidado, porque aqui a plantação também tá alta. E é isso aí, pessoal. Já deixa muito like, se inscreve no canal e bora. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aí na casa. A plantação aqui, ó, tá grande. eu nunca tinha reparado que tinha uma árvore ali, ó. Porque eu sempre vim de noite. Ele tem uma árvore ali, ó. Vai saber se não tem alguma coisa ali, do ouro que ele escondia por ali também aqui tem uma fossa que eu me lembro cara eu tenho medo de cobra, a última vez que eu vim aqui tinha uma cobra enorme, cara, enorme só que ela tava lá dentro da casa Taca, mano. Olha, agora vai ter que enfrentar aqui, cara. Ah. Cara, eu vou entrar por aqui que eu tô com medo de pisar nesse... Nesse soja, velho. Tem alguém aí? Pessoal, isso aqui é muito, muito fundo. Tirar a lanterna aqui, ó. A câmera. Cara, é muito fundo, velho. Pessoal, o filho dele diz que no sonho ele aparecia aqui, ó, sentado na beira desse poço, falando pra ele pegar o ouro. Eu já até imaginei. Talvez esse ouro poderia estar dentro do poço. Mas não sei, cara. Não tem como a gente saber agora se tá aqui dentro. Não faço nem ideia como que dá para fazer. Se, se tem alguma coisa que daria para Tipo um imã, alguma coisa só que gruda em ouro jogar lá dentro. Não sei se existe. Porque é muito fundo isso aqui. Isso aqui é enorme, cara. Pode ser que também não esteja nada ali, né? Tem, que tem água ali, tem. Não sei se dá para pegar um pouco, ó. olha lá, tem. água tem, opa. Ele é assim, assim não tem cobra. Cara, tem um bicho chato aqui, um mosquito aqui, ó, em cima de mim. Mano do céu, faz muito, muito tempo que eu não venho. Ai. Cara, o bicho me picou, galera. Eu cheguei a arrepiar, velho. Que merda, cara. Pessoal, o bicho me picou, velho. Caralho, tá ardendo agora. É um. É um... É um bicho verde, velho. Tipo um mosquito verde. Aí, olha aqui. Que merda, velho. Galera, olha aqui. A bota. velho do estou mal. Uh! bicho lazarento. Licença. O cobre fica assim, pessoal, ó. Se algum dia alguém entrar na casa velha, elas fica em madeira assim também. Tomar muito cuidado, cara. Cara, que casa sinistra, velho. Que casa esquisita, mano. Tem cobre nessa palha. Olha o tanto de palha que tem, ó. Tem uma blusa ali, ó. Cara, e o braço tá doendo, velho. O bicho picou eu, cara. Que merda, velho. Que merda, velho. Pena de frango, galinha. Será que é fazendo fazendeiro, filho dele. Cara, essa casa aqui é sim. é sinistro, né? Cara, eu tenho mais medo de cobra, galera Eu tô, tô preocupado com cobra, velho Meu Deus Pessoal, vou mostrar ali pra vocês Aonde foi que eu vi a cobra da outra vez É claro que ela não, eu acho que ela não vai estar tá ali, né? Faz, acho que vai fazer quase um ano que eu não venho aqui. aqui ó, o mosquito aí que me picou filha da mãe. A cobra tava aqui, pessoal. Ó. Tava aqui, ó. Por aqui assim. Ó. Quem lembra desse vídeo aí? Deixa nos comentários aí, pessoal. Faz tempo, hein? Faz um bom tempão. Cara, olha aqui nas marcas, velho. Veio alguém aqui. Isso é meio recente, parece. pessoal a outra bota aqui ó ó tem uma árvore ali tem uma árvore ali tem outra árvore ali que é as árvores mais perto assim da casa e tem pessoal essa mata aqui na frente ali ó. essa mata Agora eu não sei Se o ouro desse fazendeiro ainda continua aqui E se Ou se alguém já pegou Cara, eu sei que tá me arrepiando, velho Não sei se é por causa da cobra, que eu tô lembrando da cobra Mas tô me arrepiando, velho Olha, é muito lixo, cara E eu tô pensando, pessoal Em voltar aqui com a Thaís, pra gente fazer uma comunicação, um spirit box e ver se a gente consegue algum contato com o fazendeiro. Ver se fazendeiro do ouro, ver se ele continua aqui mesmo e se ele fala pra gente sobre esse ouro, se alguém já pegou ou se tem ouro aqui na fazenda ainda. Cara, já pensou se a gente achasse o ouro, velho? Claro que a gente ia ter que devolver pro dono, né? Que é o filho dele. Mas imagina se a gente achasse, se tem, tivesse ainda, né? Mas é isso aí, galera. Vou lá pro carro lá agora. Vamos ver se a gente consegue sair daqui, né? Cara, tem um chinelão nervoso aqui, ó. Dei pra caramba. Será que é o fazendeiro? Fazendeiro? Tá aí? Opa! É você, fazendeiro? Caraca, mano, tá estralando toda essa casa aqui, galera Não sei se dá para pegar no áudio aí, mas tá estralando E agora tem que ver como que eu vou descer esse trem aqui, cara Põe aqui em cima aqui, ó Ó, pessoal, vou colocar vocês aqui em cima Que vocês veem primeiro aí se tem alguma coisa aí, me conta E aí, o que, que tem ali? Vambora! Cara do céu, velho. Como que eu vou ter que sair daqui, velho? Vou correr. Caraca, mano. Chega a arrepiar, velho. E tá doendo onde aquele bicho mordeu. Que lazarinho. Galera, é isso aí. Vou tirar a thumb aqui agora. Vou partir. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar voltando aqui. Se vocês quiserem que eu volte aqui. Tento a comunicação com o fazendeiro do ouro. Pra tentar descobrir se ainda tem tesouro dele aqui nessa casa. Deixa nos comentários. Deixa muito like. Compartilha. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.